Eu tinha tudo para ser feliz, até que um dia minha mãe disse Filha, você terá uma irmãzinha. Minha irmã Isadora tem 10 anos e ela é insuportável. Estão duvidando? As imagens a seguir mostram exatamente o que diz o título desse vídeo. A chata da minha irmã. Mãe, hum. não esquece a senhora comprar minha mochila que eu mostrei pra senhora lá na loja, viu? Uhum. Todas as minhas amigas estão comprando dessa mesma marca. Eu quero usar também, mãezinha. Ô mãe, pois eu também quero. Pronto. Eu quero uma bolsa igualzinha. Creve, Isadora. Ah não, ó oh, mãe, não inventa de comprar a mesma mochila pra Isadora. Pelo amor de Deus, eu pedi primeiro. E eu lá assim, tenho dinheiro pra comprar essa mochila cara pra vocês duas? As mochilas do ano passado pra vocês usar esse ano. Ô mina velha chata, vai ver que eu tenho irmã gêmea. Zadora, tu não tá nem assistindo. Eu tava assistindo sim, Isadora. Ô, oh, mãe. O que é? Será que nem pra cagar eu tenho um pai nessa casa? Isadora, me dá esse controle. Eu não vou dar, não. Me dá o controle. Ai, <risos> Mãe. Eu quero deixar que ela sentir o meu desenho Deixa tu ir mais gente Ah, não, mãe Vai dar a vazadilha. Mas eu já lavei Se tiver mal lavado, eu despego na tua cara Pega, minha chata Mel, meu, meu, meu, meu, meu, Mel, vem cá, meu filho, vem cá Vem cá, vem, vem cá, aqui, ó Aqui, vem cá Adora. Pode tirar o meu casaco. Ô, oh, mãe! Bonito, né, Jennifer? Bonito, né? Calma, eu vou explicar tudo pra senhora. Reprovando na matéria de inglês. Mas, mãe, eu não sei falar inglês, eu não sou americana. Eu não sei falar mal português, mãezinha. Não tem explicação, Jennifer, não tem. Olha aqui a gracinha da Isadora aqui, mãe. Passa aqui pra dentro que nós vamos conversar agora aqui dentro de casa. Anda! Eu tô te esperando aqui dentro. Oh, my God. Tá namorando? Tá namorando? Tá namorando? É minha irmã, infelizmente é minha irmã. Eu vou contar pra mãe que tu tá namorando com esse menino feio aí Você que é meu amigo Tá namorando Tá namorando Sai daqui, Sadoro Ô mãe Tá namorando